Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a importância da leitura mais um aplicativo para o um livro Bem pessoal, eu decidi fazer esse vídeo depois que eu vi um post de uma amiga minha Ela reclamando que as pessoas Escrevem errado e falam errado Mas escrever errado é pior Porque escreveram VOCÊ com cedilha E não VOCÊ com C Isso é íntegro pra qualquer pessoa que conhece uma gramática, entendeu? Pessoas não cultas são irritantes Não use o Facebook para escrever errado entendeu eu sei que a internet vem matando português há tempo e eu te diria uma coisa ler é muito mas muito importante porque sem dúvida nenhuma ela vai melhorar a tua comunicação e melhorando a comunicação pessoal tu vai ser uma pessoa mais realizada usando a, a norma oculta da língua vai ser mais atraente, com certeza, com certeza, na minha opinião, uma pessoa que fala corretamente é mais atraente. Então, eu vou dizer uma coisa, tirem 10 minutinhos para ler, ou 20 minutinhos, do, antes de dormir, ou se não, é, 20 minutinhos na hora do teu intervalo de almoço, comece com livros que tu goste, ou... É, Gêneros que tu goste, eu, por exemplo, sempre pego um gênero de terror, suspense, ou o guerra medieval, como o Game of Thrones que eu tô lendo agora, que me empolga, que me faz entrar dentro da história e faz imaginar. Quando tu lê, tu, tu sai do teu mundo e entra no mundo imaginário, isso que é legal, tu pode viajar pra Vários países, várias culturas diferentes conhece Parem, meninos, parem de comprar revista pornográfica ou, ou playboy Parem de colar piso no banheiro e vamos ler É importante ler Nós, meninos, nós é, A gente não gosta de ler muito Isso tem que mudar, entendeu? Mas aí tu vai me falar, poxa Leandro livros são caros, livros são... Não sei se é bom investir nisso, porque quando tu terminar de ler ele, tu deixa ele parado. Meu filho, dou o teu livro quando tu pares de ler, ou se não empresta pra alguém, pra esse alguém ler, entendeu? Chamou a lenda de outro alguém. E é bom que assim, ó... Dia dos namorados agora tá chegando, entendeu? Tu não sabe o que dá pra tua namorada ou para o teu namorado, dá um livro, estimula a leitura dele, nada de flores ou chocolates, flores murcham e chocolate engorda, então dá um livro que vai servir para ela pra caramba. Mas aí tu não sabe onde comprar, eu tenho, eu tenho um aplicativo excelente para te comprar livros com promoções imperdíveis e esse aplicativo se chama Promo Livros. Promo Livros é um aplicativo que tem diversas lo tem promoções de livros só de livros de diversas lojas e tu pode encontrar diversas lojas no um aplicativo é fácil de baixar eu vou deixar o link aqui deixar na descrição do vídeo também espero que vocês acessem aí vejam as promoções e comprem livros ele é bem fácil de mexer e no seu Android se não deixar você instalar você vai lá em segurança e marca a caixinha de fontes desconhecidas Stalin, vocês vão gostar pra caramba tem e lembre-se, escolha seu gênero que é muito importante para você não odiar um livro. Espero que você tenha gostado desse vídeo pessoal. É, se curtiu, compartilha, é, curte aí, dá um like, se inscreva no canal que assim vocês vão receber todas as novidades do canal. E valeu aí pela força, ajude, se e faça assim que a outra pessoa tem hábito de ler. Valeu pessoal, até mais, até o próximo vídeo.